Pelo texto da reforma trabalhista, uma empresa não poderá demitir um trabalhador efetivo e recontratá-lo como terceirizado antes do prazo de 18 meses. Terceirizados e efetivos terão que ter as mesmas condições de trabalho numa empresa, como ambulatório, alimentação e segurança.